Fala aí gente, vocês estão bem? Por que eu tô daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite E hoje eu tô aqui com o Nino, né, ele vai assistir mais eu hoje, né E hoje a gente vai fazer aqui o nosso Milky React do que? De dois Raps, né? Os Omni Raps finalmente retornaram aí, né, galerinha aí o Iron March, o Papiro Papel da Batata, Você é louco, vai é louco é, Tava muito ansioso pra voltar e eles voltaram aí com dois, que nunca são os Raps do Eco Eco Suprema e do Ben 23 Caraca, véi, quando eu vi que eles postaram esse negócio Eu fiquei, mano, eu tenho que reagir Então vamos lá Mas antes, já deixa aquele like, se inscreve E bora pro vídeo Então, bora lá galera 1, um, 2, 23 Caraca, letra Tom, né tem, tem que ter Deixa eu ver o Azimuth o Azimuth, Aí, ó, azimuth da Dimensão 23 Yeti elétrico Aí eu tô com o Taco Deaths Novos. É, tá aí. Guerra dos Deaths. Ah, que de saudade desse é, viu? Olha o molho técnico. É, tá velho. Referência à parte do Tratê aí, ó. O Ah, entendi. Interessante. Um é vezes melhor que você. Ah, vezes melhor que você. Ah, três, né? Passaram o mosquitão. muito É o que tá fazendo. Não é muito massa. Isso. mas não é outra, outra é referência. Home, homem, homem, som, homem. Botou nunca recebeu um rap, né? Que não vai ter referência, não. É, eu acho é. Olha meu Relógio do herói. Você acha demais né? Assim, são yeah, então, sim. Eita. Batalhas, yeah, é as desnecessárias. O tá o Pabriz tá fazendo. É que ele fez uma no rap do clássico mesmo, né? as vozes, as vozes originais. Caraca, Agora ficou massa, ficou massa demais. Altas referências, ó. Ele como tá muito lindo essa edição. tá é louco, velho. Olha. Olha. Olha. Olha esse trem, hein? Né? Com essa luz assim. Né? Não, desculpa aí, ó. Você toma o manual. Eita, Gelado Diferença é o rap do Albino com seu corpo mais fraco. Aquecer, Lagarto Gelado Eita, interessante. é, vou usar o bem como um molde para melhorar Gostei, gostei Gostei, Gostei Oh my God o nome não muda, né, galera? Tá mundo. É, mas agora nunca recebeu rap, não, happy, não. Eu tenho um... Ah, que ele fala esse né? <risos> Deixa eu olhar, né? Deus Várias piadas com olhos, né, galera? Tem que ter Oh, Blogs também nunca recebeu o répotório. oportunidade para perder o combate. Gostei, Portadores Os portadores entrar em extinção. E a aproveitando. eletra agora <risos> Eles reaproveitando. cara tá muito boa, cara Muito boa a voz dele aí Isso é só um relógio, é um herói, herói. Lindo, cara, lindo, eu lindo. Constrói, então decidi que vou fazer por Vamos mais uma vez, eu sou 23. Eu sou 23, mano. Você é louco, velho. Muito bom mesmo, sem palavras, muito bem construído. Cara, parece que eles melhoraram a qualidade, né, do, dos raps, sei lá, velho. Tá, tá melhor você nota, assim visualmente, entendeu? Que a qualidade assim da.. É, das cenas, é, dos personagens que estão usando, tipo, as animações né, que ele faz, né, os personagens, estado assim, estáticos, mas se movimentando, entendeu? Cara, a edição deles está muito bem feita, viu? eu acho que foi por isso que demorou, porque, rapaz, chegou um negócio é bem feito, a letra também, muito bem construída, assim, em cima do personagem do Ben 23, né, usar né, como sempre, né, tem que ter aí, né, tipo, os aliens falando, né, que é uma coisa, uma marca registrada do Aeromar, da, da galerinha aí, né, do... Do Omnigrupo, essas coisas né? do Papel, a galera, toda que tá envolvida, né? Ele sempre usa esse negócio de ficar usando os Alien aí, usando bem, né? Eles falando ali, tudo mais ficou muito massa. As referências aos raps anteriores, cara, ficou muito bom. Mas agora vamos para o rap do Eco, Eco Supremo. Bora lá, galera. Ah, lembrando, ó, lembrando antes, antes, de, antes de continuar, um rap tá no canal do Deeper Tail, então eu vou deixar o link na. descrição Agora, esse é no canal do Little Cass, entendeu? Que o Cass foi o cara que cantou aí o Eco Eco, né? Em todos os rap do Iron Master, que canta, o Eco Eco, o Eco Eco Supremo. E o Deeper é o que cantou o Banff 3, beleza, galera? Então, vamos nessa play. Dizem Master, Iron March. eita, o Supremo 3 ali. Eita, que massa, véi, a animação. Olha, olha, o Supremo 3, aí é Cueco, é Cueco <sum> Supremo. Olha o Kevin, olha o Kevin. Ele faz alto, claro, né? Prominitrix Edição do Snow, né? Caraca, velho Snow é edita demais O Ever Super Mario tá doido, velho Eu gosto dessas aí que eles fazem agora Olha Artefato O Soberano Comecei é assim de Recalibrou, eco, eco. Então melhor deixar o volume mais baixo, porque É, tá grossim, agora sim, é Gostei, gostei localização Tem que falar dos poderes, né? Referência à força Lenite, né? do força Lenite Gostei, gostei. Parei do som, eita, agora sou não até onde o Supremo tom. é o supremo. Agora Os raios, os raios. Os discos mexendo. Como é? Ah, não tenho que me multiplicar, entendeu? Ele pode, mas não, não precisa. Aí você faz o seu próprio jeito aí, ó. Referências. Batalha épica, né, galera? ao lado do, do papo, eles como que é, tá um relógio, eu bato, É, mudado, então o mais baixo, eco, eco, é então ficou bom, viu? É que vai colocarção. que se afasta dos, dos meus discos. Eles eram outra ser coisa. Ser eu recomendo um o defone de ouvir. Ou Não não, não não acaba agora não tá tão bom esquece até um pouquinho da lá Ela ficou massa velho. Né? é sério o acabou mesmo Acabou mesmo, mas ficou muito massa Sim, eu ia dizer que isso aqui ficou um dos melhores raps, assim, pra um alien solo, né E também foi o primeiro rap que eles fizeram, assim... então os galera Os O primeiro rap, assim, que eles fizeram é dedicado ao alien supremo, né Porque, tipo assim... Aqui é o rap do Eco-Eco, né? Que fala do Eco-Eco e tudo mais Mas eu acredito que eles deram mais destaque pro Eco-Eco Supremo, entendeu? Tipo, teve o do Friagem, né? Que eles falaram do Supremo, mas foi mais do Friagem em si Mas nesse eles deram mais destaque pros pro dois, né? Pro Eco-Eco convencional Mas um destaque ainda maior pro Eco-Eco Supremo eu, eu senti isso, entendeu? Não sei se vocês sentiram mais Pra mim, foi tanto que ele tá até na Thumbnail e tudo mais, né? O Eco-Eco Supremo Então é isso, galera Ficou muito bom, como eu falei na qualidade da edição deles Tá muito massa. É que eu não tô acompanhando os raps assim que estão fazendo sem ser de Ben 10, né? Aí eu não sei se vai, porque todos estão assim nessa, nesse nível de qualidade, mas com certeza com Ben 10 eles estão com uma qualidade insana, monstra mesmo, tá entendendo? E que continua assim, sei lá, véio, parece que eles pegam, entendeu, as cenas dos episódios mesmo, aí eles remodelam para ficar melhor a qualidade, coloca umas luzes, assim, uns efeitos para ficar bem bonita a animação. Cara, tá muito massa. E a letra, né? A letra com certeza, né? Com as referências, com a construção, as palavras bem encaixadinhas, é louco, velho. Os dois rep estão de parabéns, parabéns pra todos os envolvidos aí do Omnigru, o Iron Master, o Paparius e também, né, os que cantaram aí, né, de Deeper Tales, o Little Cass e todos os que cantaram, né, os outros águas do Ben 23, né? Todo mundo aí que participou, dá parabéns, tamo junto aí, viu, galera?